Vamos agora de notícias do setor policial. Vamos ao vivo com Albert Silva, 7 horas e 5 minutos. Albert Silva, conta pra gente esta ocorrência agora. Mais uma vez, bom dia pra você. Oi, Ana. Dessa vez, uma mulher de 28 anos, né, ela foi até a terceira delegacia de Polícia Civil pra registrar também aí um boletim de ocorrência por lesão corporal. A história começa assim, ó. Ela disse em depoimento que após a uma discussão que ela teve aí com a sua enteada, que mora aí no bairro Alvorada, aqui em Transagoas, né? Ela mora no bairro Alvorada, né? A enteada estava na casa dela e ela foi atingida por um soco na altura aí do ombro que provocou aí um hematoma. Para não ser atingida aí no rosto, né? Ela acabou empurrando aí a enteada e saiu aí do local. Toda essa agressão, Ana, foi presenciada na frente da polícia, a polícia militar que estava né, é, estava na residência e aí acabou levando as duas para a delegacia. A mulher acabou é, desejando o um interesse em manifestar contra aí a enteada né, que reside no município de Aracatuba. Está aí uma ocorrência ó, é, registrada ontem na terceira delegacia de vias de fato, Ana Cristina.